Bora pra análise sem spoilers da trilogia Rua do Medo. Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E assim, esses aqui são três filmes que foram lançados dia 2, 9 e 16 pela Netflix. É, o primeiro filme é o Rua do Medo 1994, a segunda parte é Rua do Medo 1978, e a última parte é a Rua do Medo, 1666. E esses filmes aqui eles são inspirados nos livros do Robert Steen. Eles são filmes bem adolescentes, assim, com uma pegada de terror e comédia. É, se a pessoa assistir assim, sem levar os filmes muito a sério, naquele sentido assim de estar tá preparado ali para umas cenas mais trash, ter bastante humor assim, com uma história não muito pesada, provavelmente vai curtir esses filmes aqui. E esses filmes aqui tem vários elementos e até os personagens inspirados aqui em filmes clássicos de terror, então assim a gente vê algumas inspirações no Acampamento Sinistro no Jason, no Fred no filme A Coisa, e eu vou ser bem sincera sem levar muito a sério eu me diverti bastante assistindo é, eu também, bora então comentar um pouco sobre o primeiro filme a primeira parte, né, que é a Rua do Medo 1994, aqui a gente vê ali um grupo de amigos ali que se metem ali no meio de uma perseguição, porque tá rolando uma matança ali em Side, a cidade deles, então eles vão ver o que que tá acontecendo, e eu achei o filme bem legal, assim, eu achei esses elementos assim, bem de humor, de comédia e de, bastante galhofa, assim. Ele assume que é um filme bem de galhofa o tempo inteiro junto com o terror, e esse é um elemento que eu gostei. Mas a parte que eu não gostei quando ele começou a se levar muito a sério, trazendo cenas um pouco de drama, eu acho que fugiu do ritmo e da pegada do filme, assim. É, o primeiro ato, ele, pra mim, já começa bem forte, com uma pegada ali que eu gostei demais. Lembra alguns momentos ali até o Stranger Things. No segundo ato, o filme, em alguns momentos, começa a repetir a própria fórmula dele, e ali eu acho que ele começa a ficar um pouco repetitivo, ele perde um pouco de força, né? O terceiro ato eu já gostei ali, pra quem gosta de violência, inclusive, nesse tipo de filme, é um filme na uma categoria slasher, né? Então tem até umas mortes bem violentas ali se vocês se preparem para cenas de bastante violência, mas eu gostei do filme em geral. E a nossa nota pro primeiro filme é 13,5. E o segundo filme, que é a Rua do Medo, 1978, aí a gente já tem uma pegada mais de acampamento, ali que se passa no acampamento Nightwing. E ali a gente vê, assim, um assassino maior, estilo slasher, passando na peixeira em geral. É, eu gostei muito do clima de verão ali, de férias ali, bem descontraído. A gente conhece vários filmes nesse estilo, né? Então, a gente sabe que tá tudo muito alegre ali, mas alguma coisa de ruim vai acontecer. E eu gostei muito que aqui a gente já começa a ver links entre os dois filmes, né? E a gente já começa a ver alguns, alguns elos Entre o primeiro filme e o segundo Eu já gostei um pouco mais desse filme aqui né? E nesse segundo filme a mesma coisa assim Acho que toda a homenagem que eles fazem ele Tanto ao filme Acampamento Sinistro Que me lembrou Na Hora Ou Sexta-feira 13, ali com o Jason Não tem como não lembrar desses filmes que Foi a parte que eu mais gostei assim A parte de humor junto Acho que funciona muito bem E nesse filme também o que eu menos gostei Foram as cenas que eles tentaram ir para um lado meio drama numa cenas meio sérias De novo, eu acho que saiu de contexto Da pegada ali dessa franquia É, é um filme que eu acho que deveria, assim como o primeiro, abraçar bastante aquele tom de comédia assim, e terror, bem slasher mesmo. E eu concordo, né? Em alguns momentos o filme tenta se levar a sério demais, até as atuações acabam não acompanhando tanto em alguns momentos, que precisaria de uma maior densidade. Mas como um filme assim que a gente leva, assim como um filme de comédia e terror, esse aqui eu gostei, inclusive gostei mais do que o primeiro. Né? E os assassinatos aqui continuaram também bem violentos, né? A nossa nota pro segundo filme é quatro. E o último filme é o Rodo Medo 1663, que aí a gente já vai pra origem de toda a desgraceira ali da cidade. E assim, o que nos causou uma estranheza muito grande é que esse filme destoa bastante dos outros dois, ele é bem diferente. É, o filme ele já começa ali de cara em 1666, então a gente tem um tom totalmente diferente, uma pegada mais antiga. Isso a gente vê até bastante no visual, né? O visual dos primeiros dois filmes é aquele visual bem colorido, com bastante neon ali, luzes em rosa, azul. Nesse aqui a gente já tem um, uns tons muito mais dramáticos, umas as cores puxando para o pastel, mais acinzentados, assim, marrom, então isso eu achei uma diferença bem grande com relação aos dois filmes anteriores. E a parte que explica as origens eu achei bem interessante, mas volto a dizer, não parece fazer parte da mesma franquia, inclusive o humor não está presente, ele, ele pega uma roupagem bem mais séria de roteiro aqui nessa parte. Né? É um tom bem mais dramático, a gente não tem tantas piadinhas quanto a gente tinha nos dois primeiros, né? Agora, uma coisa que eu gostei bastante, esse filme, ele amarra muito a trilogia, né? A gente tem aqui alguns plot twists, que obviamente eu não vou comentar, mas que explicam muitas coisas que a gente via e criava teorias ali quando a gente tinha assistido a parte 1 e parte 2. Então, nesse aspecto, eu gostei bastante que ele amarra bastante a narrativa. E uma coisa que eu odiei, foram as técnicas de câmera ali, pelo menos na primeira uma hora de filme. Juro, eu fiquei muito tonta, juro, quase passei mal, fiquei muito tonta, que eu achei muito exagerada, a câmera tremendo o tempo inteiro pra dar uma emoção, dar uma sensação de perseguição e de tensão, eu realmente não gostei. É engraçado que a câmera fica bem diferente com relação aos dois filmes anteriores, ela acaba sacudindo mais mesmo, né? E a nossa nota pro terceiro filme é três. Bom, essa é uma trilogia pra quem gosta de um filme de terror, assim, com essa pegada slasher que um monte de gente sai morrendo, com esses toques de humor assim, com várias referências a filmes clássicos do gênero também, essa galera provavelmente vai gostar desse filme, e apesar dos problemas que a gente apontou aqui, eu gostei de assistir, é um filme legal para juntar a galera ali no fim de semana e se divertir, né? Então a nossa nota final pra trilogia Rua do Medo da Netflix é 3,5. Lembrando que as nossas notas tem os nossos critérios de avaliação, então se tu concorda não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, então ajudem a gente a divulgar bastante esse vídeo aqui. E seguinte, se inscrevam nas nossas redes sociais. E... Até a próxima!